se você puder me ajudar, o link do TikTok tá na descrição aí também, beleza? E você que gosta da plataforma, você vai poder curtir as nossas lives lá também. E o bom é que lá não tem propaganda, né? Então, mano, a gente tá na última semana do update do automotivo japonês. Para quem não sabe, todo mês o Forza lança o update. A gente tem no Forza Horizon 5 quatro estações. Cada estação começa na quinta-feira, 11 horas da manhã, 11:30 e, e em cada estação a gente tem alguns desafios onde a gente pega carros raros que não tem como comprar na loja só pelo leilão se alguém coloca lá para vender. E essa semana a gente tá no último evento sazonal do update do automotivo japonês. E toda vez que a gente chega na última semana do update os desenvolvedores começam a provocar a gente mostrando algumas imagens e pistas sobre o novo update que vai chegar pra gente. E ontem eles publicaram uma imagem pra gente que tem no mapa do Forza Horizon só que eles deram uma modificada na imagem colocar algumas coisinhas ali para chamar a atenção do pessoal e perguntar a galera, o que vocês conseguem identificar nessa imagem de diferente? Olhando a imagem, dá para a gente observar alguns detalhezinhos, só que para você observar algo de interessante na imagem que eles publicaram, você teria que dar um zoom nessa imagem e no canto superior direito está escrito nova expansão. Ou seja, ontem os desenvolvedores já provocaram a gente aí, mostrando que nessa semana vamos ter aí uma nova expansão pelo menos o anúncio dessa nova expansão, tá? a data a gente não tem por enquanto eles não publicaram a imagem de algum novo carro geralmente eles publicam a imagem com algum detalhe de algum carro para a gente identificar mas por enquanto não tem um carro mas a gente sabe que sempre quando lança uma nova expansão a gente vai ter vários carros novos tá? e hoje de manhã o forza horizon publicou outra imagem dizendo nova expansão ou seja eles vão mostrar pra gente a nova expansão dia 23 tá? então fica ligado no canal que a gente vai fazer um no react a gente vai trazer tudo sobre essa nova expansão e na imagem que eles publicaram o pessoal já está dizendo que essa nova expansão pode ter alguma coisa a ver com o Rally porque na imagem dá pra gente perceber que o cenário está diferente e eu só consigo ver pista na terra quem acompanha os vídeos do canal sabe que o próximo update que a gente vai ter a partir de quinta-feira vai ser relacionado a corridas de Rally. então eu acredito que essa imagem que eles publicaram pra gente não tem nada a ver com a nova expansão acredito que não. Eu acredito que a imagem que eles publicaram pra gente é só do tema do update que vai ser de Rally e os elementos que a gente tá vendo na imagem que a gente não tem atualmente no jogo eu acredito que aquilo ali são adereços do Event Lab. Eu sinceramente não gostaria de uma expansão Full corrida de rally. O que é que você acha de uma expansão só com corrida de rally? Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Eu tava dando uma espiada lá no TikTok do Forza e eu vi que o pessoal tá bem animado. O pessoal tá com ótimas expectativas a respeito dessa nova expansão. É uma expansão que a gente tava esperando há muito tempo, né? Desde o ano passado a gente tinha rumores que ela ia ser lançada já no comecinho do ano. Passaram-se dois updates, não foi anunciado. O pessoal deu uma desanimada. Agora soltar essa informação para a gente. O pessoal está bastante animado Deixe nos comentários o que você acha aí Você que estava meio que desanimado com Forza Quais são as suas expectativas a respeito dessa nova expansão Tirando o sono que eu estou nesse exato momento Eu estou muito empolgado com essa nova expansão Principalmente a respeito da experiência que a gente teve na expansão da Hot Wheels Que para mim é uma obra de arte aquela expansão Eu gosto muito dela Só a experiência online que deixou a desejar Porque os carros RWD dominam aquela expansão da Hot Wheels e deixou meio que equilibrado né A expansão da Hot Wheels mostrou pra gente Que se a gente não tem um o modo online mais equilibrado O pessoal sai fora mesmo cara Porque as pistas da expansão da Hot Wheels são ótimas Só que quando você pega o um modo online lá Só tem Jaguar E como a gente não tem aquela opção De você selecionar várias pistas ali com o seu comboio E iniciar uma sequência de pistas com o seu comboio Não tem como fazer isso Aí a galera meio que deixou de lado a expansão da Hot Wheels eu acredito que como o ex-diretor criativo, o Mike Brown, ele já estava planejando sair da empresa e outros membros da empresa também, eu acredito que eles não deram a devida atenção à experiência online do Forza Horizon 5, que para quem gosta, em termos de customização, é nota zero, cara. A única coisa que a gente tem é o um Horizon Open, a gente não tem uma ranqueada, não tem como você montar um comboio, selecionar várias pistas, uma sequência que você quer, Tipo, ah, vou fazer várias pistas aqui, vou colocar a pista de rali misturado com corrida de velocidade corrida de rua. No Horizon 4 dá pra fazer isso. E no 5 a gente simplesmente não tem. Ou seja, dá pra gente ver que os caras, ah, deixa esse modo online do jeito que tá aí, nós já tá vazando mesmo. A impressão que eu tenho é essa. Não dá pra gente saber ao certo se realmente o tema da expansão vai ser essa de rali. Não dá pra gente saber se realmente vai ser na África, que nem muitos estão dizendo, baseado na imagem lá que mostra um leão, o pessoal tá achando que vai ser na África, mas uma coisa é certa, a gente vai ter um Horizon Open, assim como a gente tem na expansão da Hot Wheels, a gente vai ter um modo online focado nessa expansão, eu espero que a experiência seja melhor do que na expansão da Hot Wheels, eu acredito que vai ser, porque a expansão da Hot Wheels, a pista, ela tem uma física diferente, tanto é que quando você vai lá, você tem que configurar seus carros tudo de novo para lá, agora... Agora, como essa nova expansão ela vai ter uma pegada mais real, eu acredito, principalmente porque tudo indica que não vai ser uma expansão da Lego, então a gente vai ter a mesma superfície que a gente tem no Horizon México, tá? Então, vai dar para a gente aproveitar os carros que a gente utiliza no Horizon México, então a gente vai poder entrar no modo online de lá e ficar por lá quando a gente enjoar do modo online do Horizon México, né? Que tá um pouquinho saturado, principalmente porque não dá para a gente sair de uma corrida de velocidade. E ir pra uma corrida de rua, corrida de rua tá um caos, os NPCs estão tomando as pistas, tá um engavetamento lá nas corridas de rua, então com esse Horizon Open nessa nova expansão vai ser da hora. Outra coisa que eu tava pensando aqui, porque quando tem um lançamento de uma expansão, geralmente aparece alguém importante, né? Será que agora a gente vai poder saber quem é o novo diretor criativo da empresa e quais são os novos membros também? E será que eles vão apresentar pra gente novos recursos, trazendo essa nova expansão, uma experiência online melhor, ainda mais que tá chegando o novo Forza Motorsport aí, e a gente sabe que para quem gosta de corridas online Forza Motorsport é nota mil tanto é que o Forza Motor Sport 7 ainda tá lotado as corridas, direto eu faço lives lá na Twitch do Forza Motorsport 7, lembrando que a Global Cards ainda tem o Forza Motorsport 7, tá, o link tá na descrição eu gostaria muito que esses desenvolvedores aí trouxessem pra gente um modo online melhor, eu acredito que tem muitos jogadores que estão mandando Mensagens para os desenvolvedores para trazer uma experiência online melhor para a gente, nem questão de quedas, né? O jogo tá muito estável. Eu não vejo o pessoal reclamar tanto de quedas no modo online, mas um modo mais customizável, né? Assim como é nos Forzas anteriores. É engraçado que eu falo que o Forza Horizon tem que melhorar a experiência online porque tá vindo um novo Forza Motorsport, né? Ou seja, a gente não tem um concorrente. Tá vindo aí o um novo The Crew, né? Que é o Motor Fast, que eu acredito que vai ser um bom jogo. Mas não vai chegar no nível do Forza Horizon principalmente porque eu acredito que eles vão reciclar a física do Decru atual, que eu achei até interessante, o pessoal fala que não tem gravidade né, no Decru 2 mas eu achei interessantezinho eu só acho paia pra caramba, aquela linha de traçado que fica em cima do carro, que é uma coisa muito inútil que ela não te dá referência nenhuma de frenagem, eu não sei pra que é aquilo a gente tem o Need for Speed um Unbound que até o momento foi abandonado né eles fizeram a sequência experiência bacana de eventos eu achei que ia fazer tipo um evento sazonal toda semana trazer um carro customizado e colocar lá para galera fazer os eventos e pegar esse carro novo customizado mas eles largaram de mão então para mim o único concorrente que o Forza Horizon 5 tá tendo hoje é o novo Forza Motorsport que vai lançar em breve mas no final das contas tanto a Playground Games quanto a Turn tem que trabalham juntas vão sair ganhando nessa então deixa aí nos comentários você acha que baseado na imagem que a gente a expansão vai ter um tema de deserto, de corrida de rali. Deixem nos comentários. Eu acredito que não. Acredito que a imagem que foi divulgada é a respeito do novo update, que é focado em rali mesmo. Então é isso. Se você chegou até aqui e puder me ajudar me seguindo lá no TikTok, você pode até instalar o aplicativo, me seguir e desinstalar se você não gosta. A gente precisa bater a meta de mil seguidores para eu poder fazer lives lá também. E eu vou poder interagir com o pessoal que gosta de utilizar o TikTok e a galera da Twitch também. Beleza? Até o próximo vídeo